Chegou a oportunidade certa para você viver com tranquilidade e segurança. Residencial Alvorada, seu apartamento pronto para morar e com preço de imóvel na planta. Entregue com o selo de qualidade Atlantes Construções, perto de tudo e para te garantir qualidade de vida a poucos metros da Avenida Antônio Basílio, Avenida Bernardo Vieira e Rua dos Potiguares. Apartamentos de três quartos, sendo um suíte e duas vagas de garagem. O lazer é completo e as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas. Consulte as condições especiais de pré-lançamento. Procure o corretor de sua confiança e saiba mais. Residencial Alvorada. O seu momento é agora.